Pronto. Não sei o que farei hoje. Rick, quanto tempo? Por que você não grava o desafio? 50-50? Ah, olha só, viu? Hum, acho que é uma boa ideia. E aproveite e pegue essas sementes e... Obrigado, Rick. Tá bom, mas continuando com as sementes, tá... Obrigado. Tá bom, tchau, yeee! Yeah. Olha só, que lindo! Ele deu uma dica para mim. Eu não sabia dessa dica. Oh, meu Deus! Agora eu teria que fazer isso. Por quê? Porque ele pediu. Fazer o quê? Ah. Tá bom, parei. Espera um pouco, porque eu não baixei o programa para gravar. Temos aqui, Bob Esponja <risos> Alguma coisa sobre Bob Esponja, não, eu não entendo essa merda Olha só, com os meus cursos de inglês online eu aprendi que isso significa A tradução não parece, é boca de Bob Esponja Olha só que Agora, isso daqui que eu sei muito o que significa, porque eu vou procurar porque eu vou usar os meus conhecimentos E yeah. é... Os gatinhos atacam sua mãe Ou mari... marionete assustadora Ah, eu já vi esse vídeo Ah, o YouTube tá novo Esse vídeo é perturbador Tá bom Nossa, isso me lembrou aquela marionete que tem no, naquela série, o.. Victorios. Por favor, não fala isso. Isso me irrita de formas que eu nem consigo entender. Um dia divertido de férias ou Running Isso aí, eu não entendi nada, né? Mas... Que uh, Oh, mas eu só vou só clicar. Ah, oh, que bonitinho! Que, que, que perfeito! Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, Nossa, que vacilão. Nanãozinho, anão ali. Nossa. Nossa, que perturbador o que que... o que que era aquilo? Não, tá bom. Ela começou aí no começo. No, começo meio, que no final já sabemos música que acontece. O que é isso? Face Life em Adult Swim Olha, que animação da hora Realista as máscaras de látex de velho. Que isso? Bêncio de nego. Nossa. Adoro. <risos> <risos> ah, agora ele virou normal. <risos> Atencendo, não dá pra fazer. Ai, né? adulto, ah, é isso é uma arte incompreendida pelas crianças. Treaty, ó. Alguém encontrando 50 dólares na rua ou alguém sendo assaltado? Ele... Como alguém não percebe isso? Espera, ele.. Ele tá com o celular aqui e tá com as.. Tá com. Não, é ele. Eu não consigo. É esse cara. Esse cara. Ele.. Essa sacola. Vira GTA que os caras tiram uma RPG, lançar granada, lançam mísseis no meio do rabo? O que, que aconteceu? Oxi! Não sei. Uma cosplay de Sailor, Me de Sailor Moon? Uma kid de cosplay de Moon. uma criança vestida de Sailor Moon? Ou um cosplay Gonna Roll? Eu não sei. Mais tarde, ah, é ah, nem li, não sabia o que. ah, a man walks aquele cara que mais escrito. Tem quantos escritos, esse cara 6,5 cinco milhões. Ah, I'm not gonna let you poison me. I threw it on the ground. Completamente nem para uma janela com alguma coisa, eu não entendi. Eu sei que tem janelas. O <risos> é errado disso, mas.. Ele morre no final. Ele lá das No! Milk Shake? Uh, surfing surfing. Alguém entrou um sucesso em né? Ah! veja bem É triste e trágico. Oh, que é isso? Eu não sei o que é isso. É um morcego? Achei que morcego era feio, gente Ele, Ele tem moção de impressora Parece uma impressora Parece uma impressora Ah, gente, achei que morcego Não gostou bonitinho Que lindo Muito fofo Galerinha, beleza? O que, que tá falando aqui é o meu gameplays Vou fazer um gameplay aqui de, de Minecraft Tá alagando um pouco, é porque eu tô... <risos> <risos> Ele voltou na melhor parte Velho, isso é... Ah não... Eu já vi esse vídeo no Damiani Nossa, que agonia Nossa, eu não gosto de aranha, cara Aranha É uma coisa que tem... Nossa, é muito Nossa, deu coceira Que legal, eu tava fazendo um vídeo Aí a demora acabou Porque eu baixei Death Note pra poder assistir depois E o filme é uma merda Mas mesmo assim Foi, foi isso o vídeo... o vídeo até que foi bem grande Mas, mesmo então, assim Falou, até o próximo vídeo você fez o contrário. Falou, até o próximo vídeo. E é isso, e falou.